Ah, calma, so, sobre o quê Da série inicial. Ah, lembrei, lembrei. isso, isso. A gente pensou. A, a, a gente, a gente deu o máximo que a gente pôde pra esconder de todo mundo que as coisas iam ser 3D agora. Inclusive os jogadores. Inclusive o playtest. Eu fiz tokens em 2D deles só pra eles acharem que ia ser em 2D e não suspeitarem que ia ser 3D. É... Pra eles terem a reação na hora descobrindo que o mapa é 3D. Beleza. Aí montei lá a ceninha, né? Pra mostrar aquela cena que vai pro lado e aparece o assejador sombrio lá atrás. uma bonitinha e tal, perfeita, super, super enquadrada. Beleza? Aí. Pensei, nossa, vai ser legal, porque o público vai ver a reação na 3D e os players ao mesmo tempo vai ser irado. E aí, eles tiraram e não esboçaram nenhuma reação. Aí falei, caralho, você tá brincando, mano. A gente passou. de <risos> Deus, a gente tá dando sangue. Aí eu fui ver. E na mesa não tava entre. Não tava 3D. Eles tinham colocado o modo 2D no tabletop. Ele tá vendo tipo completamente, eu não estou vendo nada.